Meu pai. O, olha que. Meu Deus, estou. perdido numa savana. Estou perdido numa savana. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Sai que estou lá, galera. Meu Deus, tem um homem voador, um ninja! Um ninja submundo! Uh! Ah! Calma, homem! Calma, homem! Calma, homem! Não vamos precipitar Eu, não, puxa não, esse sou ga... não, eu puxa não sou o Alpha! Não puxa esse gatilho! Alpha. Não puxa esse gatilho! Vamos começar, ah, homem! Eu, eu, eu, eu fico invisível aqui no matinho? É tipo LOL? Não, cara, é eu vou... apenas essa partida eu vou ser um homem pacífico Vou sentar aqui na poltrona com meu controle remoto E vou assistir uma tvzinha, olha só Tá passando um belo de um programa Agora eu vou mudar é de meu canal É meu vídeo, é meu vídeo, é meu vídeo, é meu tá vídeo, é meu, meu, meu vídeo Tá passando o então, seu um então, canal, é então, canal Muda o então, é meu então, vídeo, na parte do research Muda channel de vai, vai, oh, vai, vai, vai, vai com a anotação com o link, anotação com o link Beleza, uma anotação com o link, agora mais. Não, não, não, Romeu, Romeu, Romeu, pare! Não vá por aí, aí tem um monstro seu filho da puta, você puxou uma faca quando tentei te avisar de... EU vi... SOU UM monstro. É. <risos> Irmãos, o que significa que eu sou um babysitter? Cadê é o bebê? para aí, eu vou o é. o Meu Deus! Pra que me ferir desse jeito? Pra que me ferir desse jeito? Eu nunca cometi nenhum crime na minha vida, você apenas... Estava apenas ferindo um vaso! Nove da matinha no dia, nossa, nossa, pra começar Da acordo com do mundo nossa, sexto, Sou meio marajá Batata, nossa, doce frango, frango. Logo de primeira, Quem é, é que o céu Prepara tá Eu sou o eco aqui em cima Ai meu deus Felpys, <risos> eu te matei, desculpa Pois eu tô meio desequilibrado Não olhe para trás, seu, humano, ser... seu pesadelo irá ser <risos> Seu pesadelo irá ser <risos> <risos> Seu ah! E a base de era tão bonitinha Agora eu tô desfigurado. Meu deus, eu tô, eu acabei eu acabei... Eu acabei de ficar preso no, no... Puta que pariu, velho não, não, Querida, não, não, não, não, não, não, que parece, não que parece. Não. Obrigado, você me salvou a minha vida. Eu tô. Ah, não pera, pera, pera, pera, pera, não, não, não, vou conversar, vou conversar, pedir, vou conversar, pedir, vamos conversar, rapidinho. Pera aí, pera aí, ó, vou... por favor, pelo amor de Deus, aqui, ó, eu, te mostro, eu te passo aqui, ó, o que, que você quer? Tem um, tem um Breaking Bad, uns livros aqui também, um teclado. Pera aí, ah, olha só que legal, tá vendo essa, esse, esse, mapa tipo, tem uma, coisa interessante. Ó, fica, fica, vem aqui no PC, tipo, aperta aí, no teclado. Pera lá, aperta você. Não, não, aperta ali. Não, não vou apertar nada. Aperta ali, é sério, tem uma coisa mó massa. O que que tem lá? Ó, oh, tá vendo? Não, <risos> pera! Espera! Calma, cara, calma, a porta abriu sem querer ali sozinho, entendeu? Pera, pera. Não! não. Ai, banana... É. Oi. Ai, meu Deus! <risos> Eu sou o tango. Saia! Saia! Ah, é? Saia! Meu quarto meu segredo! Eu... Pera, pera, pera, pera, vamos. Eita! Um segundinho, deixa fecha, fecha um a porta. segundinho só. Uh, olá, meu nome é. Resumindo. Olá, amigo, tudo bem? Olá, olá daqui. tudo bem. Você. Aqui, vamos, vamos, vamos, vamos sentar e. E, vamos. e ter um piquenique juntos? Você trouxe o queijo? Deixa eu olhar aqui no meu bolso. Não. Não, é uma pena que eu trouxe a porta. Você faca. trouxe? É, oi, quem é você, Cinza? Alfa, vem cá. É, Vamo brincar, ei, Vamo, ei, vamos brincar de. Vamos, vamos. Brincar. Cara, cuidado, é, eu, eu, pediu eu, pediu comigo, o Mico me incomete com certeza. Ai oh, meu Deus, quem, quem, quem? Comigo, eu eu o Mico, cuidado. Eu não vou pra ele, não, não vou pra ele, não, Mico, cuidado. Toma, vai embora. Vamos que Bem Por eu... de cadeiras, bem de cadeiras. Cai dentro, cai dentro, meu irmão, cai dentro. X1. Vem, vem, vem, vem, ó, ó. Que eu vou. Toma. Special a taca. x uau, você meu lobo, eu vou sentir seu cheiro e te achar. Meu Deus, que medo! Ai, meu Deus, que medo! Ai, meu Deus, que medo! Pare de me cheiro! Vivo Saudável. Ai, meu Deus, que medo! Ah, droga, eu vi que você me semi, viu, eu fiquei triste. Deixa eu, eu, eu te de declarar que eu tô preso na cola da porta. Meu Deus, me você é luz! Meu Deus, você Que isso? Meu Deus! Demagro. O que? Ganhamos! Aí, aí, pô. Aí. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece de avaliar ele aí embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito E manda esse vídeo pra algum amigo que você acha que vai gostar Muito obrigado mesmo por assistir até aqui E a gente se vê num próximo vídeo Um beijo, um beijo e até o um próximo vídeo Tchau